Quanto vale o teu sonho? Um emprego com salário fixo Ou a tua felicidade? E não lutas pra ser O que tu queres ser Mano, só vais viver Só leva mais. Foram enterrados por causa de uma casa mal Colocados de lado antes que desse mal Manos vivem pesadelo só por causa desse mal O puto acusa o mundo e o mundo acusa o puto Agora estão todos putos olhando a queda do conjunto Ninguém aceita a culpa, todos têm desculpas Todos têm olhos perfeitos para ver os defeitos do outro aqui Corações não se comovem, ouvidos não ouvem chove Os problemas não se resolvem, fui ao mar Sem colete de salvação Manos não o prazo por temer mutilação Mas querem abrir a boca para dar opinião Equalecei as batidas do meu coração De que de ajuda e compreensão Observei lágrimas caídas no chão Pelo ego que emana minha geração Mica lei, me que não era a solução Pois os problemas não sofreram Melhor cometer falhas do que ser o um falhado Comer cru, do que morrer esperando Agora sei que destino é variável constante por eu vou mudá-lo neste instante yeah.